os Nove Anéis de Poder dos Homens. Escravizaram para Sauron poderosos reis, guerreiros e feiticeiros." Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Nove Anéis,